A luz do Sol é feita de pacotes de energia chamados fótons. A cada minuto, a energia emitida é suficiente para satisfazer a demanda de energia do mundo todo. Painel fotovoltaico consiste de muitas células solares feitas de silício, que depois do oxigênio é o elemento mais comum na crosta terrestre. Cada célula individual é projetada com uma camada positiva e uma negativa, criando um campo elétrico, como numa bateria. Os fótons absorvidos na célula causam a liberação dos elétrons, que se movem para a parte inferior da célula e saem através do fio conectado. Esse fluxo de elétrons nós chamamos eletricidade. Combinando muitas células solares em um painel fotovoltaico, nós podemos produzir energia para trabalhos específicos, seja ele grande ou pequeno.